No município de Yamatanda temos problema muito grave de água. Vemos alguns momentos muito difíceis no, no, no segundo e no terceiro bairro. quê? Havia problema de cólera no passado, não é? Porque as pessoas bebiam água com algumas impurezas. Realmente a população para quem do bairro. Ele jogava uma distância muito longa, a 5 por 5, 6 quilômetros. No sentido em que nós estamos num programa de mudança de sistema de abastecimento de água. A Oda Time aparece num bom momento em que nós precisávamos muito para a zona em que eles introduziram o, o projeto. E isto trouxe um grande avanço, um grande desenvolvimento para aquela comunidade. O tema de água funciona a partir de, da fonte, posso dizer, chama-se tecnicamente manasear. Então a água, a partir de um, uma bomba submersiva é puxada para o tanque, que está lá em cima. De lado do tanque vem para aqui. Aqui tem uns dois reservatórios que nós chamamos Token Tab. de água, a pessoa sofria muito, Saía em casa 4 horas, e na fontenária, dormir aí. Agora assim, já temos de bomba, está só um pouco melhor. tratada é portadora das doenças. Nesse sentido, tendo a água, isso pode melhorar. Aqui é a higienização, é o higiene pessoal. Ou para uso, para lavagem de alimentos. Alimentos, banho mesmo, lavagem de roupa, essa faz parte da de, de manutenção, ou quer dizer, faz parte para não nada fora da contaminação de doenças. Porque o outro sai de onde, vem buscando aqui. Então, através com outros furos alargados, então faz parte numa vantagem na comunidade e junto com a população.